Neste episódio, eu estou gravando sem o pop-filter. Uh, será que isso vai fazer uma diferença significante? Vamos ver! Pá! Pá, Será que isso foi uh, extremamente horrível de se escutar? Eu não tenho a menor ideia. Só testando mesmo pra saber. Mas, enfim, o motivo disso é porque simplesmente tava extremamente fora do caminho. Mas... Ei, olha! Skychaze em dobro de... Ok. Oh, isso aqui vai ser uma Skychaze... Interessante com os Bad Nicks estrela aqui. Os piores da. porque eu tô jogando feito um completo imbecil? Eu não sei. Mas eu estou jogando feito um completo imbecil. E é eu tô tipo compressa na Sky Chase. Tipo, mesmo em velocidade do du... Oh! Velocidade dupla que funciona de uma maneira extremamente esquisita. Que faz você ficar bastante confuso em certas ocasiões, como você pode perceber. Como você pode perceber. Ok, não, ali. Aqui foi simplesmente pura incompetência. Ok, só espera a estrela e explodir. Tipo, tenta deixar o Tails baixo aqui. Ah, eu tava vendo a prestando atenção na tartaruga e não nos polvos. É isso que acabou causando problema no fim das contas. O que faz sentido. Eu espero que, tipo, estrelas não voltem a aparecer aqui. Elas são tremendo de um problema em potencial, mas... Enfim, o motivo de eu estar jogando dessa maneira é que eu tô tentando uh, me posicionar de tal maneira que eu não seja atingido por espinhos. Não, tô tentando me posicionar de certa maneira que, tipo, eu não desça após... Eu não tenho a menor ideia de como eu acabei destruindo aquela estrela daquela maneira. Uh, olha, eu tô tentando não encostar no chão antes de encostar no Badnik, uh, Que é uma coisa que pode acontecer, sem dúvida alguma E é isso que, tipo... Uh, a dificuldade tem mais a ver com a densidade de inimigos do que a velocidade da tela Olha, olha só esse Bullet Hell Olha só esse Bullet Hell E eu, tipo, vivo pensando que... As balas dos polvos vão ser na mesma velocidade que as balas das tartarugas. Não foi essa a minha intenção. Ok. Isso. Isso é sério de dificuldade. Será que eu. Uou! Que? Ah, interessante. O fato de eu ter caído exatamente onde o projétil ia aparecer. Uh, eu fiz. A estrela se destruir prematuramente? Isso é uma possível estratégia para se usar no futuro. <risos> Olha, eu provavelmente não deveria... Ok, provavelmente também não é necessário ficar reiniciando constantemente, mas tudo bem. Ok. Respira. Não tem motivo para tudo isso. E tipo, as tartarugas só tiram uma vez, aí depois acabou. Só tem uma... Munição, aí depois elas não oferecem mais risco. Compreendeu? Ótimo. Porque agora eu sei exatamente... Bom, eu sei uma maneira melhor de evitar riscos. Oh, peraí. Yeah, fica aqui. Então os povos atiram, mas não tem problema dessa vez. Tudo na paz. Não há paz com tantas estrelas por ali. Mas tudo bem. Ok, nós já estamos no Rank B. Isso já é bem bom. E algo me diz que... Uh, o Tornado não abaixa tanto quanto eu imaginava. Eu não sei porquê, mas eu vivo pensando que o Tornado vai abaixar mais do que eu suponho, mas tudo bem. Ok, que tipo de precisão você precisa para uh, destruir aquelas estrelas? Porque, tipo, eu tô conseguindo fazer isso com uh, uma consistência surpreendente aqui. Só que pode não ser tão difícil assim. No fim das contas, eu não fui frito. E isso é bom. Ok? Atirou. Ótimo. Agora polvo. Atirou. Polvo não é mais problema. Uh, dizia da estrela dizia da estrela dizia da estrela. Ótimo. Uh, não, é isso mesmo. O tornado não abaixa tanto quanto você pensa que é intuitivo, tipo, o tornado inteiro tem que estar na tela ao mesmo tempo. Eu não sabia o que eu tava me preocupando demais com os anéis. Simplesmente é essa a realidade. Ok, um, secretamente é fácil você destruir aquelas estrelas. É isso que eu aprendi neste momento agora. Ah, uh, será que, tipo, se eu fizer isso... Eu não sei o que eu tava pensando. Tipo, aquela estrela estava abaixo do tornado. Tinha zero chance de eu conseguir atingir ela sem levar pancada. Mas... Ah, uh, yeah. Uma hora eu vou conseguir terminar isso. Vai ser um momento incrível, sem dúvida alguma. Nós, nós estamos a cinco minutos na mesma lição aqui. Isso aqui é, tipo, um recorde, provavelmente. O saco é que, tipo... É justamente no auto-scroll que a gente tá fazendo a mesma coisa constantemente, repetidas vezes. Ok, yeah. Deixa atirar. Salta aqui. Tudo certo, tudo na paz. Eu saltei antes da hora. Isso aqui tá começando a me deixar furioso. Eu lembro quando eu tinha dito que as melhores missões eram as do Sonic 2? Eles deixa... decidiram. Vou colocar essa missão aqui só pra gente não ficar uh, muito alegre. Duas missões nas caixas. Quem foi o gênio que decidiu que duas missões nas caixas era uma boa ideia? A propósito, a hitbox do Sonic, como vocês podem perceber aqui, é imensa. Uh, isso atrapalha bastante em dizer... Ah, isso aqui... É, é difícil! Simplesmente é difícil. Isso aqui deveria ser tipo uma missão de cinco estrelas ou seja lá qual for o máximo de dificuldade aqui. Porque é tipo uma missão que meio que força você a não levar pancada em momento algum. Ok, já tirou? Ótimo, dizia, dizia. O Sonic não conseguiu velocidade suficiente porque estava rolando. E o saco é que, tipo, você não pode uh, se agachar sem... Você está sempre controlando o tornado e... Quer saber, eu provavelmente deveria... Uh, tentar mais controlar o tornado para desviar. Ao invés de saltar, eu digo... Não, mas você tem que saltar. Simplesmente porque o tornado é lento demais. <risos> Socorro! Isto é um desastre. O que está acontecendo neste momento? Propósito? E yeah, é, pelo menos é interessante para aprender que as tartarugas realmente só atiram uma vez. Eu nunca teria imaginado isso se eu não fosse forçado a interagir uh, com os caixês dessa maneira. Mas e yeah, é o problema também aqui, é tipo, é extremamente fácil você rolar por acidente porque tipo você aperta para baixo para abaixar o tornado. Aconteceu a mesma coisa! Aconteceu a mesma coisa! Que aconteceu da última vez! Ah! Ok, eu posso simplesmente matar com completa segurança as estrelas ali, não é? Que... Huh. Ok. Isso, isso é algo que eu posso utilizar no futuro. Não, não, não, não. Eu prefiro não. Eu prefiro não. E sacanagem! A tartaruga ali atirou antes... Deu aparecer na tela. E é isso que causou o problema real ali. Ok, eu vou pra cá e agora a tartaruga atirou antes da hora. Consegue desviar, consegue desviar, não consegue desviar. Justamente por causa da falta de agilidade que você tem no tornado. Eu acho que eu simplesmente tenho que ficar pra trás. É, é esse o segredo. Fique pra trás, fique em paz. Isso é completamente contra o que você deveria normalmente fazer em Sonic, mas é completamente tudo que a gente deve fazer aqui. Olha só, olha o aumento da paz que está acontecendo aqui. Se a gente simplesmente ficar aqui de boa, a gente espera. e yeah, aí, yeah. es Os povos atiram. Aquilo... Ahn... Uh, yahoo! Isso deu certo! Ok! Ficar pra trás... Pode realmente ser... O segredo... Ok, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem... Não estou bem... Eu estou bem... A estrela está longe... Ah, Ok! Uh! Eu me recuso a acreditar nisso. Vocês viram o que ocorreu ali? Não viram? Eu tentei com tanta vontade fazer tudo dar certo, mas não deu. O problema é que tipo, você tem que, em certo ponto, controlar uh, quais inimigos atiraram e quais inimigos não atiraram pra você ver uma rota segura. Que você tem que utilizar. Ah, isso. é meio que complicado. Num certo ponto. Ah, peraí. Salta em cima da estrela. e yeah, é Você pode simplesmente saltar em cima da estrela! Como se não tivesse espinhos ali. Extremamente arbitrário. Extremamente sem sentido. Quer saber? Isso faz. Sonic Mania a luta contra Heavy Shinobi fazer muito mais sentido. Agora que eu tô pensando. Ok, dessa vez eu estou bem. E só falta mais alguns anéis. Ok, tem... Ok, isso tudo aqui... O jogo dá bastante pra gente. Tem uma certa margem de erro, mas... É uma margem de erro que é muito menor do que realmente parece. De uma maneira ou de outra, eu estou incrivelmente grato... Que a gente saiu daqui, essa missão acabou, nunca mais. Ok, então, o um ataque de laser do Eggman agora é mais rápido, derrote-o. Como se isso importasse? Tipo, o chefe daqui é um dois. Ok, um, dois... Uou! Dois, três, quatro, ok. Ok, deixa pra lá. Quando eles disseram mais rápido, eu imaginei muito menos... Do que isso. Um, dois, três. Quatro. Ah! Ok. Eu tô aprendendo comportamentos novos sobre como essa máquina funciona exatamente. Ok. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Ssss, porque eu morri. Eu tenho quase certeza de que eu estava pulando, mas tudo bem. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. <risos> ok, só faltava duas pancadas. Isso aqui é. Algo que exige bastante. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ok. Ah, ele demorou demais daquela vez. Ok. Agora vai. Um, dois. Uh, isso não foi bom. Três. Por que eu morri? Por quê? Alguém pode me explicar? Porque eu não compreendo. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7. De novo? Ele. Ele tá numa altura que consegue me atingir. Isso é bizarro. 1, 2, 3. Ah, eu tentei fazer um quarto. Não dá certo. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho anéis. Eu não tenho madeira. Eu não tenho cimento. Como é que eu vou construir um quarto? 1, 2, 3. 4. Oh! 5, 6, 7 e finalmente eu um tremendo de um 8. Oh, isso não poderia ter sido mais perfeito do que foi. E também não, precisa ter... não precisava ter sido tão apertado. Ah, não precisava ter sido tão apressado quanto foi. Mas tudo bem, eu fiz na pressa e deu certo. E é isso que importa. Guarda Costa, proteja seus amigos de levar dano. Por favor, me diga que. Ah, isso é horrível. Eu tenho que proteger o Tails, uma missão de escolta Justamente no jogo onde o Tails buga E yeah, é isso... isso parece fantástico Absolutamente fantástico Tudo bem Vamos lá Sonic o guarda-costas Ah, pra falar a verdade eu não tenho que sair derrotando Oh, isso foi completamente uma moleza não, não iremos tentar novamente. Muito obrigado pela sua preocupação, videogame. Acorda, Cruin 2. Pegue 20 anéis enquanto dizia de flechas. E Knuckles? Ok. Tá bom. Eu irei pegar 20 anéis enquanto eu dizia de flechas. Eu acabei de pegar 20 anéis enquanto eu dizia de flechas. Ah, o resto vai ser... Ok. Isso poderia ter sido muito melhor, isso poderia ter sido muito pior. Como vocês puderam perceber aqui pelo que acabou de acontecer? Ok, deixa a gente dar uma caída aqui rápido e agora a gente simplesmente deixa o Spin Dash levar a gente, exceto pela parte onde a gente é atingido de uma maneira completamente ultra injusta. Mas tudo bem, Então faz. questão que simplesmente, ei, faz o Spin dash, e depois você resolve finalmente jogar um pouquinho Aí depois você faz o speed dash de novo. Aí depois você joga um pouquinho. Ok, eu não tenho ideia exatamente do que eu posso fazer pra ficar uh, em segurança ali. Isso é, é um pouco mais complicado do que possa parecer a princípio. Ok. Ou será que simplesmente tinha mais flechas ali? Oh! Knuckles respirou enquanto... Uh... Ok, eu não sei porque atirou duas vezes extra rápido ali, mas tudo bem Oh, isso tem alguma coisa a ver com a aproximação, certo Isso... Uh! É... Ah, eu morri depois da fase de terminar, incrível Estava prestes a ser um bug danado, mas tudo bem Chega no fim com o Super Sonic em Mystic Cave 2 completamente sou capaz de executar isso. Tinha uma parede invisível ali, caso vocês não tenham percebido. Aquilo foi uh, um momento bizarro, certamente. Mas tudo bem, a gente tem até o auxílio do drop dead. Huh. Ok, isso aqui é tipo a missão onde a gente não tem anéis suficientes. Anel é a coisa mais importante aqui. Pera aí, deixa eu ver... Como eu posso executar isso aqui da melhor maneira possível? Porque, yeah, velocidade somente não é suficiente. Talvez, é yeah, aí, yeah, o caminho de baixo aqui realmente tem cara de ser o caminho que a gente tem que tomar. A gente tem que ter uh, uns 15 e Yeah, o caminho de baixo aqui definitivamente é o caminho correto para se seguir. Olha só pra isso! A gente comete um erro, então o Rank S é jogado diretamente no lixo como se você estivesse... Enterrando como Michael Jordan. Uh, e eu poderia ter pego aqueles outros anéis ali, eu sei, eu sei. Ok, calma. Lembre-se de um fato inegável de que o jogo costuma ser bem generoso aqui. Tipo, e yeah, aí, yeah, Sonic é bem fora de controle em diversas ocasiões aqui, mas. Ele é tranquilo de se controlar no fim das contas, isso foi estúpido. Falta dois anéis ali. Se eu tivesse descido e pego aqueles três anéis ali que. Ok, tá, tudo bem. Eu sei sei exatamente o que eu preciso fazer para conseguir o meu objetivo. Ah, desde que eu jogue. Ok! Aquilo não foi muito bom, na é verdade. Uh, tudo bem, quer saber? Os anéis extras que eu peguei ali compensam? Não, eles não compensam. Já dá pra ver aqui, pela quantidade de, de anéis que eu tenho no momento, que não compensou. Mas, é, dois anéis aqui, então a gente faz um... Sonic agarra direito, ao invés de não agarrar direito. Ok, agora a gente desce por aqui. Será que isso compensou? Será que isso compensou? A resposta é... Eu acho que meio que foi um empate. Mas tudo bem, aqui tem mais anéis pra pegar. E aqui a gente simplesmente... Vai em alta velocidade e não foi o suficiente. Ok. Vamos pelo caminho de cima, então. Caminho de cima é o caminho que eu escolho agora. E... Ok. Genuinamente surpreso que isso aconteceu da maneira que aconteceu. Mas tudo bem, não tem problema. Caminho de cima é o caminho correto aqui. A gente só tem que ah, ser bem preciso com saltos, então dá tudo certo. Perigo de esmagamento... Aqui pode parecer imenso. Uh, mas é, ele é bem menor do que parece. A propósito. Hum! Yeah! Caminho de cima definitivamente é o melhor de todos. No jogo de Sonic? Uau! Que surpresa! Absolutamente chocante. Mas ok, então nós temos dois. Ok. Eu tenho que chegar no fim. Oh! Quer saber? Eu aceito completamente esse desafio! Ah. Um minuto. Tô nem aí pra esse minuto. Eu vou nadar e eu vou quase me esmagar. E eu não tô nem aí. Absolutamente nem aí. Funcionando está ordinariamente bem. Exceto quando não funciona... Ah, espero que tenha um anel por aí, porque caso contrário... Isso pode acontecer. Não tinha uma missão parecida na chemical plant do Sunken Generations. Provavelmente foi a inspiração... Por trás dessa missão específica aqui. Ok, calma. Só fazer isso aqui correto. Como é que a mesma coisa aconteceu uma segunda vez ali? Eu não tenho a ideia. Mas a verdade é que aconteceu e vamos fazer um belo spin dash aqui. Olha, aquele spin dash ali provavelmente é um dos maiores auxílios uh, uma das melhores coisas que você pode fazer aqui. Ok, não seja atingido aqui perfeito. Isso foi perfeito. Agora aqui. E yeah, é, um spin dash não ajuda ninguém aqui. Tem uma massa giratória ali. Ok. Aqui é a parte onde. Ok. Eu deveria ter levado a pancada de propósito ali. E seguindo em frente para apontar o tempo. Ahn. Estamos perto do fim. Bolha, por favor. Bolha, por favor. Bolha. Muito obrigado. Agora, Spin Dash gordo... Oh, o Spin Dash gordo teria sido uma boa ideia ali. Só que é mais difícil do que parece. Uh, eu reiniciei, ao invés de seguir em frente, como era o plano original. Yes! Vai diretamente para o espinho. Tudo de acordo com o que foi absolutamente, completamente planejado. O que, é que vocês estão falando? Ok, simplesmente vai pra cá Sobe Com cuidado E maestria Fantástico Respira E continua nadando Esquisito o fato de você poder respirar E continuar nadando Isso não é uh, O que costumava Acontecer normalmente Ok Completamente estratégico Foi o que eu acabei de fazer ali ah, eu preciso da bolha, eu preciso da bolha, eu preciso da bolha. Tinha uma bolha que eu poderia ter pego, mas eu não consegui, perdendo um monte de tempo. Mas eu sobrevivi. Não, Tails, não escorregue de uma maneira incrivelmente misteriosa, por favor. Ok, tô nem aí, tô nem aí, eu tô com invencibilidade. Yes! aí. Oh! Ok, o isso, isso foi genuinamente difícil. Isso genuinamente... Exigiu muito mais precisão do que eu imaginava. Ok, pegue 50 anéis enquanto dizia de flechas e escala. Oh, Knuckles. E as flechas 2. O melhor jogo da franquia. Jesus Cristo! Isso... O que o jogo quer que a gente faça aqui? Isso é absurdo. Olha para as flechas! Ah... Espera aí, será que eu posso... Ok, eu meio que posso... Mas, ao mesmo tempo... Yau! Droga, eu fui na pressa demais. Ok. Deixa eu ver se eu consigo, tipo... Hã? Ok, é só agachar. É só agachar. Este é o segredo. E sempre foi. Uau! Que difícil. Ok. É 50 anéis, né? Ok, tudo bem. Agora, eu oficialmente aprendi como... Ser pego por uma estrela do mar uh, eu aprendi como manipular essas coisas uh, da corte okay, aqui em frente uhum, Joga tá tentando ser espertinho e sendo bem espertinho sem dúvida alguma as estrelas são um problema como vocês podem perceber sabe o que é um problema também que essa parte aqui Uh, parece feita pra você utilizar o drop-dash. Uh, o que meio faz eu querer fazer um drop-dash. Obviamente não é uma boa ideia aqui. e Agora tô levando pancada em lugar onde eu realmente não tenho justificativa nenhuma de levar pancada. Ah, qual é? Tava segurando pra cima. Sem querer. Por, por acidente. Isso... Eu poderia simplesmente ter soltado... O um manche, tipo, isso é uma maneira perfeita de você ficar parado, mas ah, não foi isso que eu fiz. Ok, essas estrelas aqui, elas estão sendo problemas. são que é um problema? Isso que acabou de acontecer aqui. Mal tô vivo. Ah, será que eu permanecerei? Vivo e sim, em tempo completamente. É só ter um pouquinho de cuidado, aí ter completo descuidado em outro lugar bom missões de Sonic 2 acabaram e quer saber vamos dar uma olhada aqui no numa da, em algumas das ilustrações aqui do museu especificamente da coleção premium tipo olha só para isso aqui dos uau isso, isso é tela cheia aqui isso, sem dúvida alguma é algo mais enfim tem todas essas ilustrações do Sonic screensaver o que é legal o uh! E olha só isso aqui, peraí. Tipo, eu acho que é a primeira vez que esse render 3D completamente tosco uh, aparece em alta resolução. O que foi algo que eu vi mencionado, mas... É, tem umas ilustrações aqui do Sonic 2, bem legal, etc. Ah, essas, é, essas aqui são do uh, Greg Martin. São muito mais ilustrações do que eu imaginava. A proposta, repara aqui na capa do Sonic Spinball e como é o Sonic japonês, mas o Robotnik americano é realmente uma coisa muito bizarra, mas tem ilustrações aqui do Kyrgios, ah, etc, etc. Tem um monte de coisa. Mas, enfim, coisa mais interessante que eu queria falar sobre isso aqui é essas coisas aqui. Olha só a arte conceitual do Sonic 1. É, é realmente uma coisa incrível de se ver, mas principalmente, olha só essas artes conceituais aqui, agora oficialmente lançadas, tipo, é, são justamente essas aqui que a, é, vieram do conceito do Sonic 2 com Viagem no Tempo. Será que eles incluíram tudo aqui? Eu não sei, mas olha ali a Tropical Sun, a Blue Ocean e a Ocean Wind Zone. Uh, Cyber City já tinha aquele nome nessa época. Será que eles têm, tipo, as ilustrações do... Oh! Isso aqui é coisa que eu acho que nunca foi vista antes. As ilustrações do Sonic 3 e Knuckles, originalmente. Uh, tem, tipo, um tópico inteiro na Sonic Retro destrinchando isso. Mas, peraí, tem um específico aqui. Hum, tem um específico que eu gostaria de ver. Peraí. Primeiro lugar, isso aqui. E de quando veio isso? Tipo, tem algo que, obviamente, é o Vector, que era a do original da Banda do Sonic, que o Charme, etc. Quem é esse cara que parece o Shadow aqui? E tem um Knuckles Chef também, e um Tanuk que possivelmente evoluiu pra se tornar o Tails? Eu não tenho a menor ideia, mas... Oh! Aqui está, tipo... Observem! Ali no canto superior direito, o conceito original pro Knuckles é simplesmente tipo. O Sonic com topete. <risos> e até ali tá dizendo que oh, o Deus gosta do Knuckles, porque eles parecem com Sonic. Mas tem um monte de arte conceitual de escudos e etc. Enfim, isso aqui é a melhor parte. Bom, isso aqui não é a melhor parte. Isso aqui é uma das melhores partes uh, da coleção. Inteira do Sonic Origins, essa é que tipo você pode ver tudo na internet agora, então. Hum.